Que o Senhor possa estar nos capacitando, que nós possamos estar recebendo tudo que Ele tem para nós hoje. Que eu possa transmitir um pouquinho para vocês daquilo que o Senhor vem trabalhando fortemente na minha vida. E que a gente possa ser edificada por Ele. Amém? Eu queria convidar as irmãs para abrir no livro de Jonas. Como a irmã Andreia comentou na última ministração nós estamos começando a quebrar as paredes que a gente mesmo cria dentro de nós, que nos impedem, muitas vezes, de seguir, de ir à frente. né? E uma parede hoje que o senhor nos trouxe foi a da resistência teimosa. E o senhor me trouxe muito forte esse profeta Jonas, né? que ele foi, durante o seu ministério, bem teimoso. Eu vou convidar as irmãs para começar a ler desde o capítulo 1, que é um livro bem pequeno. Página 1205. Página 1205. Ele está, depois de Obadias, não sei se vai ajudar. É. Semana A última administração, a irmã Andréa, também trouxe a Geu, né E a gente procurando, estava antes de Abacu, que eu, ajudou bastante. Uh, a vocação de Jonas e sua fuga e seu castigo. Veio a palavra do senhor a Jonas... Filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele. Para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor.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 Então lhes disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Para o mar se ia tornando cada vez mais, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar. E o mar se aquietara, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocentes. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram a mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Então, Jonas foi capturado por um grande peixe. E estava lá. Como essa história todos nós já conhecemos, ele ficou lá por três dias e três noites. E em Jonas, vamos continuar um pouquinho mais. E lá ele se entregou novamente ao Senhor. Pediu perdão. E pediu para que então o Senhor tivesse piedade dele e o matasse. E, em Jonas 3... Então, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, Disponte, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e, de três dia, e deu três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, Ainda quarenta dias e Níneve será subvertida, exterminada. Uh, os ninivitas creram nessa pregação de Jonas e creram em Deus. E proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Desde o mais velho até a menor criança. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive. Por mandado do rei e de seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, da sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e que Deus, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não o fez. Capítulo 4. Com isso, desgotou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e, e tardiu em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma ramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta. E esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite morreu. E não ei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? A história de Jonas ela relata bem o contraste entre a perspectiva que a gente tem de ser humano e a perspectiva que Deus tem. Enquanto nós insistimos em tomar decisões de acordo com o que nos agrada, o Senhor ele vê o panorama e age com misericórdia. Jonas ele decidiu fugir da ordem de Deus porque não queria que os ninivitas tivessem a oportunidade de serem salvos. Eles eram um povo mau, violento e cruel. Na época, segundo os historiadores, a cidade de Nínive ela tinha cerca de 100 quilômetros de diâmetro, de circunferência. Estima-se que teria uma população de cerca de 600 mil habitantes. Uh, em sua, na perspectiva de Jonas, eles mereciam ser destruídos, pois por isso que ele não obedece, desobedeceu a Deus. Uh, mas Deus em sua longanimidade Ele deu mais uma chance ao profeta Para fazer o que era certo Mas Deus E na segunda vez Que ele deu essa oportunidade a Jonas Jonas foi pregar em Nínive Obedecendo Mesmo que a contragosto Surpreendentemente Todo aquele povo Ele mostrou profundo arrependimento De seus pecados E clamaram a Deus por perdão não foi a pregação de Jonas que salvou aquela população naquele local, mas foi a presença do Espírito Santo que esteve lá, que fez com que toda aquela população fosse salva. Mais de 120, segundo a Bíblia, mais de 120 mil habitantes naquela região. Mas a vontade de Jonas naquela hora era dizer para o povo que simplesmente a cidade daqui a 40 dias vai ser exterminada. Essa era a vontade de Jonas, porque ele não achava naquelas pessoas bondade alguma ou importância nenhuma. O Senhor ele precisou ensinar uma lição da planta para que Jonas pudesse corrigir essa perspectiva e compreender a vontade de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus ela não coincide com a nossa, mas obedecer sempre é o melhor. Pois a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, assim como está escrito em Romanos 12, 2. Uh, quantas vezes no, nós, mães, pedimos aos nossos filhos que façam algo para nós e eles não fazem? E aquilo nos causa um certo uma certa tristeza, né? porque a gente sabe que aquilo que a gente está pedindo para que eles façam é o melhor para eles. Daí a gente vai lá de novo. Mas, filho, faça isso. Daí eles vão lá. Tá bom, vou fazer então. Né? E foi mais ou menos isso. Uma criança mimada que foi Jonas. Né? Primeiro o senhor pediu para que ele fosse fazer. E ele não fez. O senhor teve que fazer ele passar por algumas situações. Para que daí ele pudesse então, entender a vontade do senhor. Uh, quantas vezes também... Uh, a, a gente, o Senhor nos demonstra aquilo que Ele quer que nós fizemos, ou a compaixão que Ele quer que nós tenhamos, e a gente... Ai, vamos deixar para a semana que vem, né? Quem sabe daqui a um tempo eu vou lá e faço. Acho que sim. Mas o Senhor vai fazer com que situações aconteçam em nossa vida para que aquilo que é o projeto dEle seja cumprido. Lá estava Jonas, né? sentado, frustrado, mal-humorado. A situação parece meio absurda. Um homem de Deus sofrendo porque sua mensagem havia sido, havia, tinha sido ouvida. E o povo tinha se convertido ao Senhor. Mas não é isso que o Senhor quer? Que todas as pessoas sejam tocadas pelo Senhor? Por que eu vou me frustrar com isso? Com certeza, com certeza Jonas merecia um sermão nessa hora. Mas não foi isso que Deus fez. Ele preparou o coração de Jonas, submetendo ele a uma nova vivência. Onde ele pudesse experimentar a situação e refletir e aprender sobre ela. Quantas vezes experimentamos uma mesma situação para daí podermos refletir sobre ela? Quantas vezes algumas coisas nos machucam, nos ferem, uh, repetidas vezes, até que a gente diz, amém, Senhor, vamos fazer a sua vontade agora. Deus ele fez crescer a, a plantinha lá para que Jonas tivesse uma agradável sombra. Jonas experimentou aquela sombra e se afeiçoou a planta, porque ela estava trazendo um benefício para ele. No dia seguinte, Deus destrói... A planta. E Jonas experimenta o calor sofrendo com o desconforto. Diante disso, sua reação foi pedir a morte. Jonas tinha compaixão de uma planta. E não tinha compaixão pela cidade de Nínive. Meio estranho isso. Eu começo a dar valores às coisas e esqueço de dar valores às pessoas que estão ao meu redor. Que precisam tanto de mim quanto eu preciso de alguma coisa. Ou até mais. Vamos parar para pensar agora em coisas muito importantes coisas muito importantes que são para nós. Pergunta para a irmã que está do teu lado aí. Diz uma coisa que é muito importante para ti: que você acha que não saberia viver sem ela. Coisa, coisa. Pode ser a casa, o carro, o celular, sei lá. Uma coisa que, nossa, se eu não tiver isso, eu não sei como sobreviver. Imagina, imagina ver essa coisa destruída sem nunca mais você poder ter acesso a ela. Qual seria a sua reação? Nós devemos ter cuidado para não valorizar mais as coisas do que as pessoas. Jonas ele sofreu mais pela morte de uma planta que estava fazendo a sombra para ele do que pela possível destruição de uma cidade inteira. E pela morte de milhares de pessoas. Devemos ter a revelação do que é impossível. Nós devemos ter a revelação de que é impossível fugir da vontade do Senhor. Ela sempre se cumprirá. Jonas bem que tentou, mas não conseguiu. Em Salmo 139. versículo 7 8 O Senhor o salmista diz, né? Para onde me ausentarei do teu do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. A irmã Bettina ela costuma dizer que nós vivemos um Big Brother com Deus. O Deus. Deus sabe tudo o que nós fizemos. Aí, às vezes, a gente, não adianta a gente tentar se esconder no fundo do porão do navio, porque Deus estará lá também. Então, Ele saberá de todas as coisas. Uh, o Senhor é soberano e a sua vontade sempre será cumprida. Ele tinha de decidido que sua palavra seria profetizada em Nínive. E assim se fez. Mesmo sendo feita de qualquer jeito pelo pregador, porque a única coisa que ele ia lá e e falava e ministrava, é que, em 40 dias, aquela cidade seria destruída, mesmo sendo feita de qualquer jeito por ele, porque ele não queria que o Espírito Santo tocasse. O Senhor fez o Espírito Santo tocar naquela cidade. E o Espírito Santo tocou naquele povo. E fez com que aquele povo jejuasse com que as crianças, até os mais velhos, não tomassem e nem os uh, comessem, não bebessem e nem comessem, e que se vestissem de sacos. Inclusive o rei tirou as suas vestes reais e se vestiu em sacos, para que o Senhor tivesse misericórdia daquela cidade. Então, devemos ser imensamente gratos a Deus por sua longanimidade. Jonas desobedeceu ao Senhor, tentando fugir da presença dele, deixou-se dominar pela culpa. Por não ter ido a Nínive, e preferiu ser lançado no mar. Mas Deus, cheio de sua misericórdia e longanimidade, mandou um peixe extraordinariamente grande engolir o profeta vivo, a fim de que ele pudesse refletir sobre sua atitude até escolher obedecer. Vocês já pensaram quantas vezes Deus, Deus usou de sua imensa longanimidade com nós? Quantas vezes ele nos aceitou tudo que a gente fez de errado e disse, vai lá de novo, que eu vou editar, editar contigo. Vou te pôr nessa situação de novo, porque agora você aprendeu. né? O Senhor sagrada da oração que vem do fundo do coração. Jonas abriu seu coração e contou-lhe seus piores pensamentos quando ele estava dentro da baleia e sentimentos, com imensa sinceridade. Ele foi verdadeiro ao Senhor. E é isso que o Senhor procura em nós, filhos verdadeiros. Precisamos obedecer ao Senhor, mesmo que nós não concordemos, mas expor ao Senhor tudo aquilo que está passando dentro de nós. Em secreto, no nosso quarto em secreto, pois o Senhor vai nos abençoar. E o Senhor vai fazer com que toda a vontade dEle seja cumprida na nossa vida. Uh, precisamos obedecer mesmo que não concordemos. Deus ama os bons e os maus. E Ele quer que todos sejam salvos. Em 1 Timóteo 2, 3 e 4. 2, 3, 4. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o Senhor quer nos dizer que todos. Não é eu e nem só vocês que estão aqui buscando o nosso Senhor, mas são todos. Todas as pessoas, o senhor quer que toque e chegue a verdade. Essa semana, uh, o senhor tem trabalhado muito forte comigo aquela questão de Jó. Quando Jó orou pelos seus seus amigos, né? que ele perdeu tudo que tinha, completamente tudo que tinha. E quando ele intercedeu pelos seus amigos, Deus restituiu. Mas o que o senhor tem trabalhado comigo, que não foi simplesmente uma oração... Ele simplesmente não fechou os olhos e disse, Senhor, abençoa o fulano que está passando por dificuldade agora. Não. Ele tirou o foco da vida dele, dos problemas, das coisas que ele estava vivendo naquele momento, e botou o foco na vida do, dos amigos. E daí foi que o Senhor restituiu tudo o que ele tinha tirado e deu tudo em dobro a ele. É essa visão que nós precisamos ter e tentar trabalhar em nossas vidas. Irmãos, nós somos chamadas para obedecer a Deus, mesmo sem entender completamente os seus propósitos. Devemos obedecer mesmo que a situação pela qual uh, passamos seja desfavorável ou desconfortável. Ensine com um coração cheio de amor a qualquer pessoa que Deus colocar em seu caminho. Mas cheio de amor. Como é difícil às vezes, né? Nós estávamos indo a Porto Alegre semana passada e, e nós eu, olhamos para o lado e vimos um, um homem de rua deitado num colchão, dormindo num sono muito profundo. E dois cachorrinhos na ponta dele. Assim. E aquilo nos fez refletir de que quantas vezes nós estamos em casa com o nosso colchão maravilhoso, com uma coberta maravilhosa, com o um ar-condicionado ligado, com tudo do bom e do melhor que o Senhor nos proporciona, e não conseguimos ter aquele sono profundo que aquele homem de rua estava tendo ali. Porque, quem sabe, a única motivação da vida dele naquele momento era sobreviver. Era cuidar daqueles animais que davam amor a ele. Qual está sendo a motivação da nossa vida? Eu acordei hoje de manhã para quê? Para fazer as coisas que eu tenho que fazer rotina, da minha rotina? Ou o senhor tem um propósito maior com as nossas vidas? Quem não conhece alguém que tem uma grande dificuldade de concordar com aquilo que os outros pensam. Que tu fala branco e a pessoa fala preto. Que tu fala vai e a pessoa vem, fui. Quantas vezes nós somos essa pessoa? Quantas vezes o Senhor nos chama para fazermos alguma coisa? E nós dizemos, ah, hoje não vai dar, né? hoje choveu, hoje fez sol, hoje está muito quente. Hoje são N motivos que a gente dá para não fazer aquela coisa. Vocês não reconhecem Jonas naquela história do pássaro que a irmã Andréia trouxe na outra semana? Quando ele entra para dentro do ambiente, ele vê o vidro e tenta sair mas dá de cara e se machuca. Quantas vezes a gente está vendo a, pa... a gente tá vendo que dá para chegar do outro lado, mas o senhor diz, vamos que eu vou contigo. Daí a gente diz, só um pouquinho que eu vou dar um de meu jeitinho agora. Daqui a pouco eu chamo o senhor. Daí a gente vai e bate no vidro. E daqui a pouco vai lá e bate de novo. Às vezes batemos umas 15 vezes, né? para daí lembrarmos assim, ah, senhor, quem sabe o senhor me dá a sua mão agora e me leva por onde o senhor quer que eu vá, que eu acho que eu vou conseguir passar por esse vidro. Uh, o senhor veio trabalhando comigo nessa parede que construímos agora, que, que temos que desconstruir, que logo que eu casei, a gente foi morar, nós fomos morar numa casa e essa casa tinha um porão e a casa era num, numa lomba abaixo, assim, então em vez de ela ter níveis para cima, ela tinha níveis para baixo, sabe? E bem embaixo tinha um porão cheio de terra e a gente via aquela coisa muito estranha porque era muita terra naquele porão, sabe? Daí, como meu marido anda de moto e tem muitas coisas de moto, e é muita coisa de moto. Daí eu disse para ele: a gente podia cavar aquele porão e guardar as coisas, fazer uma sala fechada e guardar as coisas lá de moto, né? Porque daí não fica atrapalhando a casa, né? vamos organizar a casa. Aí a gente foi falar com o arquiteto que tinha feito a casa. Ah, tranquilo, tira aquela terra do porão e pode fazer o que quiser lá embaixo. Ah, perfeito recém-casados. Aí nós tínhamos comprado a casa que a gente queria, a gente tinha reformado a casa como a gente queria, trocado as aberturas e tal, e começamos a cavar por eu. Aí um dia nós dormindo, assim, começou a dar um barulho na casa. Eu disse para ele, mas o que a gente foi inventar de trocar as aberturas? Porque antes, quando era madeira, não dava barulho. E agora começou a dar barulho? O que é isso? Olha esse barulho nessa casa. A gente caminha e dá barulho na casa. Não estava dando antes. Só pode ser as aberturas. E passou um dia, eu fui trabalhar, e ele foi trabalhar, e nós chegamos em casa de noite. Eu olhei para uma parede e disse para ele, mas que estranho, acho que não tinha essa rachadura na parede quando eu saí hoje de manhã. Ele, pois é. No outro dia de manhã, o pedreiro nos chama. Vem aqui ver uma coisa. Tu lembra que o, o, o arquiteto aqui que construiu isso aqui falou que a microestaca dessa casa era enorme? Olha aqui. Cavamos, está aparecendo. A coluna estava desencontrada com a microestaca da casa. Aquela terra que estava lá era o que dava o sustento na casa. E nós estávamos cavando a terra. A casa ia abaixo. E daí começou o desespero. Vamos chamar tudo que dá para dar suporte nessa casa, porque essa casa vai cair. Porque vamos sair daqui. Porque a gente veio para cá? Porque não, né? Desespero de mulher, né? Vamos sair daqui. E daí nós começamos irmã a uh, dar um jeito de arrumar aquilo e foi arrumada. E daí foi feita uma coluna enorme que ligou a microestaca, a coluna que estavam desencontradas. E resolveu o problema da casa, mas daí aquilo já tinha me causado um transtorno absurdo, porque isso demorou um mês até que tudo foi. eu dizia para ele assim, vamos voltar para o apartamento, porque lá no apartamento a gente não tinha nada disso. Não sei por que a gente foi resolver sair daquela... daquela apartamento estava tão bom lá, né? Vamos voltar para lá? E o que, que o senhor... E a gente vive... Eu vivi até ontem, irmãs, até ontem. Isso já faz seis para sete anos me perguntando do porquê que eu tinha passado tanto problema naquela casa. Por que, quando eu casei, eu resolvi ir para aquela casa? Tava tão bom o um apartamento. Para que, que a gente foi ir na casa? E ontem o senhor se revelou a mim que ele só queria me ensinar. Ele só queria trabalhar na minha vida. E eu não aprendi há seis anos atrás. E o que ele queria trabalhar? Ele usou como exemplo, ele fez uma analogia para mim perfeita ontem. Ele disse que aquela coluna era eu. E eu, porque o senhor nos coloca como coluna da casa. Aquela coluna era eu. E eu estava desencontrada com a Microstaca. Quem era Microstaca? O Espírito Santo de Deus. Enquanto eu não conseguisse unir e fortalecer esse encontro dos dois, eu e o Espírito Santo de Deus, a minha casa ia rachar. Mas daí, ela, a parede ela não ia ser quebrada porque eu precisava quebrar aquela parede que eu construía mais na minha casa. Aquela parede ia quebrar porque a casa ia desmoronar. Antes de nós começar a quebrar todas as paredes, nós precisamos aumentar a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus nós precisamos buscar cada vez mais a ele. Porque só ele vai nos dar o suporte. Porque, a partir do momento que eu dou uma martelada numa casa, e eu adoro assistir aquele quadro de que tem no Discovery, eu acho que era Irmãos à Obra, eu adoro assistir aquilo. Quando ele dá uma martelada, ele não sabe o que ele vai encontrar do outro lado. Às vezes tem um cano que está passando por ali, ainda tem que fazer umas adaptações... Só eu estando completamente fortalecida pelo Espírito Santo de Deus que eu vou poder começar a quebrar todas as paredes. Então a minha teimosia maior, a parede maior que eu tenho que quebrar hoje é fazer com que o Espírito Santo entre em minha vida e Ele faça a diferença nela. Ele destrua as paredes que Ele acha necessário ele quebre todas as paredes, ele arrume a casa da maneira que ele achar melhor. Agora há pouco tempo nós nos mudamos. Vocês viram que eu gosto de me mudar, né? Eu gosto de me mudar. Há pouco tempo nós nos mudamos. E esses dias as gurias estavam me perguntando assim: ah, conseguiu botar tudo em ordem?" Deu assim: "Sim, tá tudo em ordem. Agora tu for lá em casa, tu olha assim, tá não tem mais caixa pela casa." Mas se você abrir umas gavetas, irmãs, ainda tem uns entulhos que eu peguei assim, essa caixa vai para essa gaveta. Daqui a pouco eu mexo nela. Essa é tudo isso, entendeu? É tudo isso que a gente precisa fazer nas nossas vidas. Porque, às vezes, a gente guarda na gaveta, na caixinha, que nem a irmã Andréia falou na outra administração, coisas que a gente vai ter que mexer, porque ela não está no lugar ali. Ela foi colocada ali de improviso. Agora eu não posso mexer nela. Eu preciso primeiro colocar o que mais aparece em ordem. Mas depois eu vou ter que abrir aquela gaveta. E eu vou ter que tirar todos os papéis que estão lá dentro. E eu vou ter que arrumar tudo o que está lá. Que o senhor possa estar uh, tá nos trabalhando sobre isso. sabe? Eu lembro, vendo uma ministração uh, sobre o Jonas, eu, o pastor dizia que a gente tem que pensar numa salada de fruta. A salada de fruta ela é feita de várias frutas. E, para ela ser gostosa, quanto mais frutas, melhor. Mas existem as frutas doces, as azedinhas, as mais ácidas, as mais gostosinhas, enfim. Mas, para ela ser boa, quanto mais fruta, melhor. E é isso. Nós precisamos entender que a vida com Cristo vai nos trazer pessoas <risos> azedinhas, doces. E nós precisamos estar cheias do Espírito Santo para que isso não atrapalhe nossa vida e que isso seja apenas uma mistura de um monte de coisas diferentes. E entender também que, às vezes, tem uma pessoa que olha para a gente e olha de jeito... Meio atravessado, assim, ou que fala uma coisa que a gente não gostou muito de ouvir. Mas que aquela pessoa, ela também é filha de Deus. Que o Senhor também está buscando a salvação para aquela pessoa. E que nós precisamos estar prontos para tocar na vida dessas pessoas também. E a gente só consegue isso quando nos enchemos do Espírito. Porque daí não somos mais nós, como diz a irmã Kelsey. É tudo ele. É só ele. Eu queria chamar a irmã Nélsia para dar uma, um compartilhamento com nós sobre essa história que ela filmou. Né? Não sei, acho que não vai conseguir passar. Né? Que ela filmou o pássaro. E ela nos mostrou ontem. Amém, o Senhor tem ministrado muito no meu coração, a partir do dia que começou essas pérolas, a primeira ministração, e Ele ainda continua ministrando, e se eu e você quisermos ser profundas no Senhor, nós precisamos, se eu quiser ser Profunda no Senhor Se eu quiser ter experiências com Ele Eu preciso cuidar da fundação Eu preciso focar na fundação Porque aí vai soprar os ventos, vai cair a chuva E a minha casa vai permanecer firme Que nem a Ju falou Mas lá em casa tem uma sacada grande assim de vidro E segue na lateral também e a gente tem os bebedouros dos passarinhos, dos beija-flores, e eles vão lá sempre. <risos> e aí tem alguns que vêm e que não têm assim muito discernimento como a gente, e eles entram dentro de casa. E aí eles começam a se debater, sabe? E eles vêm primeiro nessa daqui e depois vão para lá. Mas se debatem. Eu tenho até o videozinho, depois, se vocês quiserem ver, mostrei para as meninas ontem. Mas eles se debatem até ficarem exauridos. E eu fico com muita pena deles. Aí eu pego a vassoura, eu falei para a Andréia, eu coloco um paninho e, quando eles estão exaustos, eles sentam. Gente, mas tem uma abertura em cima fácil deles sair, mas eles não enxergam. Eles não conseguem entender porque eu não enxergo a parede. E eu me debato, ontem eu mostrei para as meninas, eu não tinha visto, eu estava envolvida em outras coisas, ele estava exaurido. Então, quando eu encostei a vassoura, ele sentou, e eu só levantei assim, coloquei, e ele foi. Ele disse, uau, que milagre. <risos> então, é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Eu estou me debatendo com os meus problemas, às vezes por uma vida toda. Em torno dos mesmos problemas. Aí eu, eu como a Andrea falou na outra vez, eu, eu respiro um pouquinho, tomo fôlego e vou para a parede. Mas não é esse o propósito. O Senhor deseja nos ensinar e eu creio que nós estamos aqui para aprender dele Aprender a fundamentar os, O processo Entender Qual é o processo que eu preciso passar Sabe? Para que eu consiga voar Para que eu consiga tocar a vida da minha irmã Com o meu testemunho Eu consiga gerar vida E cura nela Sabe? Então, esse é o propósito Do Senhor para as nossas vidas De nós compreendermos Que o que ele tem para nós é muito além das nossas coisinhas Das nossas preocupações Ele quer fundamentar a nossa base Quer abrir as portas lá do nosso quarto De quartos que nós só vamos jogando coisas Quem não as tem lá? Um lugar para jogar coisas, né? E a gente abre aquilo e não quer mexer porque está fétido. E às vezes não é aparente É aqui dentro desta casa tem coisas que eu guardo às vezes por anos e aquilo está me causando um mal estar. Mas eu só tomo fôlego e vou para a janela, e vou para a parede e não resolvo. E o Senhor deseja nos curar, a cada uma de nós. O Senhor tem cura para as nossas vidas, por isso nós estamos aqui para abrir hoje mais uma porta lá de um cômodo da nossa casa, que ele quer mexer, que ele quer mexer para curar e quer nos mostrar a saída. Eu costumo dizer para as meninas, às vezes, eu estou procurando a saída ali nessa parede intransponível, mas a porta está aqui, mas eu não enxergo. Se eu não estiver firmada e fundamentada no Senhor, eu vou me debater uma vida inteira porque eu não enxergo que a saída é aqui. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí tem o nosso inimigo que veio para roubar, matar e destruir. E nós estamos no meio dessas duas coisas. O nosso papel sabe qual é? Escolher. Entre a vida e a morte. Agora eu vou fazer uma, uma dinâmica nesse livro que a gente está trabalhando agora. Uh, ele traz no fim, no fim de cada capítulo, umas questões que a gente deve trabalhar dentro de nós. Uh, a Carolina vai passar para vocês. Eu imprimi uma para cada um. E eu queria que vocês conversassem em duplas sobre essas questões e fossem verdadeiras, e que vocês guardassem essa questão dentro da Bíblia também. E toda vez que vocês fossem buscar do Senhor a resposta de alguma questão, vocês dessem uma olhadinha nela. Aqui pergunta assim e diz para responder honestamente, né? Com que frequência eu admito estar errada? Com que frequência eu peço perdão? Com que frequência eu peço a opinião das pessoas? Algumas vezes, admiti que tenho tratado os problemas de forma prejudicial. Eu estou disposto a reconhecer que preciso de ajuda para superar essas paredes da minha vida? Alguma vez eu disse... Você sabia que eu era assim quando casou comigo? As pessoas me dizem, ou eu mesmo sinto, que tenho grande necessidade de estar sempre certo. Deixo de dar ouvidos às pessoas que tentam me fazer, as, me fazer ver as coisas de maneira diferente. Sou uma pessoa do tipo, de, do, jeito, do meu jeito ou de jeito nenhum? Vou pedir para vocês de dupla, assim, tentarem uh, responder essas questões, mas ser verdadeiras nas respostas. Com que frequência isso acontece na vida de vocês? Depois que vocês fizerem isso, eu vou pedir para alguma de vocês vir aqui na frente e falar sobre essas respostas. Amém?